Pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo, enfim, eu trouxe para vocês o blazer que vocês tanto me pediram aqui no canal. Então eu usei uma sarja acetinada que vocês encontram no site da Teodora Tecidos. Esse blazer ele é todo embutido, tá? Ele, ó, a gente vai abrir ele aqui. Ele é todo forrado, tá vendo? Não tem costura aparente, ele é todinho embutido. A gente usou, então, aqui, olha, três botões, tá? Pra dar até um detalhe a mais no blazer. Ele é muito simples de fazer, rapidinho. Mesmo quem é iniciante vai conseguir fazer esse blazer, tá? Então, se você quiser aprender a fazer esse blazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é o blazer. A gente vai colocando aqui o molde e vai cortando. Para quem não tiver prática, de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta aí do seu molde e aí você corta. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Todas as peças que eu tô cortando aqui, eu vou cortar no, na sarja e no forro. A única parte que eu não vou cortar no forro, que eu vou cortar quatro vezes no tecido, é esta parte da frente e a parte da gola que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esta parte aqui da gola, tá? Então, são as únicas partes que a gente não tira no forro, o resto a gente tira no tecido e no forro tá E no forro eu tô usando, quando eu vou fazer blazer, eu sempre faço ele todo forrado. E eu sempre gosto de fazer com uma estampa mais divertida por baixo. Se eu te... Mesmo quando o tecido é estampado em cima, geralmente eu uso estampa mais divertida na parte do forro dele. Então eu tô usando essa viscose aqui, mas você não precisa usar viscose, você pode usar cetim, você pode usar cetim de forro mesmo. Eu não tenho nenhum tipo de... Eu tenho cetim aqui de forro, mas ele é liso. Como o blazer já é liso, eu quero usar algum tecido por baixo, assim, com cor, sabe? Então, sabe, eu acho bacana quando você usa blazer, que você dobra a manga e fica aquela estampa divertida por baixo. Então, eu vou usar essa viscose, ela é super fina, então dá super certo pra fazer como forro. O único detalhe que vocês devem, nossa, não pode esquecer de jeito nenhum, ainda mais se você for usar viscose no forro, que nem eu tô usando, é molhar a viscose antes. Eu já molhei a minha e passei no ferro. Por quê? Porque a viscose, ela encolhe bastante. Então, vamos supor que você faça aí o seu blazer e você use a viscose sem molhar ela. Na hora que você for, na primeira lavada que você der aí no seu blazer, o que vai acontecer é que o forro vai encolher e vai repuxar o seu tecido do blazer para dentro. Então, não esqueçam de molhar se vocês forem usar a viscose como fogo, tá bom? Então, eu vou cortar aqui... E você corta aí na sua casa. Depois que eu cortar as peças no tecido, eu vou cortar no forro, tá? Como eu disse, as únicas que não vão ser cortadas no forro é a parte da gola. E aquela parte lá da frente que ela tem que ser cortada no tecido. Então, a gente corta quatro vezes no tecido, tá? A única parte que vai na dobra do tecido é as costas, que já tá aqui na minha dobra do tecido. Então, eu vou cortando tudo aqui e aí eu volto pra gente começar a montar o nosso blazer. Depois que você cortou tudo, já passa carbono em tudo, tá? Tem que fazer as marcaçõezinhas aí com o carbono. Para quem não sabe como usar o carbono, eu vou deixar o link do vídeo ensinando aqui embaixo no bloco de informação. Então, eu vou fazer todos esses passos e aí eu volto para a gente começar a montar o nosso blazer. Bom, pessoal, então, agora a gente já vai começar a montar o nosso blazer. Ele é bem simples de montar, tá? Então, a gente já vai começar a montar. Lembrando que eu vou montar metade com vocês, eu vou montar só um lado com vocês. E vocês vão repetir o mesmo processo do outro lado e no forro, tá? No forro, não vai precisar colocar o bolso, que nem a gente vai estar tá colocando aqui. Mas o resto vocês vão fazer tudo igual nas outras partes, ok? Vamos pegar, então, a nossa manga. Eu vou fazer, mostrar tudo aqui e a gente vai para a máquina de uma vez só. Vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos passar uma costura aqui pela lateral, fechando a manga, tá? Lembrando que nós temos quatro mangas para fechar. Então, esse processo aqui que eu estou fazendo em uma, vocês vão repetir nas outras. Vamos pegar a nossa gola e vamos colocar lado direito do tecido... Com o lado direito do tecido, e vamos fechar a gola somente aqui, olha, essa parte e essa parte superior aqui, ó. Deixando aberto essa lateral e essa parte de baixo, tá? Vamos pegar aqui, esta parte da frente, aonde a gente vai colocar o nosso bolso. O bolso, ó, eu passei o carbono, acho que vocês não vão conseguir ver aqui, deixa eu ver. Passei um carbono aqui, olha, tá vendo? Então, nós vamos pegar, e aí você vai cortar, olha... Para cada bolso, você vai cortar quatro retângulos, tá? Para cada bolso, você vai cortar dois retângulos. Então, nós vamos pegar um dos retângulos, ó. Vamos colocar aqui o retângulo, lado do avesso do retângulo, com o lado direito aqui do nosso casaco. Aonde a gente... Passou o carbono. E aí, nós vamos costurar. Como que a gente vai costurar isso? Deixa eu alfinetar aqui. Eu vou ó, só marcar aqui mais forte para vocês conseguirem ver. Só um minutinho, pessoal. E vocês estão conseguindo ver, né? Então, olha. Como que a gente vai costurar isso daqui? Ó. Ficou... Opa, só que tá do lado Não tá certo. Eu... Nós vamos pra máquina e vamos passar uma costura, olha, na... em toda a voltinha aqui, ó, fazendo certinho esse retângulo. Vamos costurar isso daqui, tá? Então, você vai pra máquina e passa uma costura certinha aqui nessa parte do retângulo, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer... Esses três passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês e aí a gente volta pra dar continuidade aqui no nosso blazer, ok? Agora que a gente costurou, a gente vai vir aqui e nós vamos cortar isso daqui, tá? Então, eu dobrei só pra ficar mais fácil, ó. Cortei, corto os dois juntos. E aí, nós vamos cortar, olha, abrindo assim. Quando chegar aqui na pontinha da costura, você faz um Y, ó. Um pra cada ladinho. Do outro lado aqui, olha, a mesma coisa. Continua cortando. Chegou aqui, faz um Y... Cuidado, só pra não cortar a costura que você fez, tá? E agora, ó, eu vou jogar o meu tecido pro lado de dentro do nosso blazer, ó. Tá? Ó, por isso que é importante dar os piquezinhos aqui no finalzinho, pra ele ficar bem quadradinho, certinho, ó. Tá vendo? Ficou o bolsinho já, a abertura do bolso. Só que esse bolso nosso, na verdade, ele não é um bolso, né? É um, um bolso falso. Agora, a gente vai vir aqui. Então, você tem duas opções, olha. Sobrou tecidinho aqui do lado, aqui atrás. Você pode fazer assim, olha. Aqui, você vai determinar aí como que você quer que fique o seu bolsinho aparecendo, tá vendo? Olha. Um só, ou você dobra um pouquinho de cada lado, fica dois. Então, você determina aí como que você vai querer que fique. Eu vou deixar assim, desta forma, olha, só pra aqui mesmo, olha, dobrei. Assim. Ó. Tá? Vai ficar desta forma, né? Agora, a gente vai vir com a outra parte que a gente cortou. Vira. Vira. E nós vamos costurar isso daqui, deixa eu só, aqui, nós vamos costurar assim, olha, fechando aqui, olha, em todas as voltas, tá? para que na hora, ó, para que ele fique bem forradinho, tá vendo? Senão ele fica aberto e aí vai ficar parecendo forro, então a gente não quer... A gente quer costurar, então, agora é só ir pra máquina e passar uma costura aqui, olha, em todas as laterais aqui, fechando aqui. Como a gente dobrou, esse retângulo vai ficar, o de cima, vai ficar um pouco maior, então, você corta pra ele ficar certinho com o de baixo, ó. E é só ir pra máquina agora e passar uma costura aqui em todas as laterais, só fechando aí o seu bolso, tá? E aí, a gente já vem aqui montar, ah, dar continuidade na montagem do blazer, Agora, pessoal, olha que eu já fiz a parte do bolso, tá vendo? A gente já vai começar a unir, então, o nosso blazer. Então, você vai pegar essa parte da frente, com essa outra parte da frente, vai colocar lado direito do tecido, com lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui, olha, unindo essa lateral do blazer, tá? E vamos pegar esta parte aqui da lateral... E vamos pegar a parte das costas e colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vamos passar uma costura também para essa lateral. Como essa lateral aqui já vai estar montada, então, a gente já vai unir os ombros também. Então, você coloca aqui, olha, costurinha com costura aqui. Faça uma costura aqui unindo o ombro, tá? Então, a gente vai pra máquina agora fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês, depois a gente volta aqui pra colocar a manga já, tá bom? Então, agora, pessoal, a gente já vai colocar as mangas, tá? Então, olha, você vai deixar aí, ó, o seu blazer do lado do direito e a sua manga do lado do direito. Coloca assim, olha, pra quem tem dúvida, aí abre aqui essa parte do blazer, ó. E vai colocar aqui, ó, costura com costura. Vai alfinetando aí a sua manga... Na cava do seu blazer, e é só passar uma costura também reta na máquina, pode ir aí encaixando que dá certinho, tá? Tem bastante gente que fica com dúvida na hora de encaixar a manga, mas é só você, hein? E se você ficar com muita dúvida, em vez de alfinetar, você alinhava, que daí na hora de costurar fica mais fácil para quem tem dúvida nessa hora. Tá vendo? Agora a gente vai pra máquina, vai passar uma costura aqui, e a parte de cima do blazer já está praticamente pronta, vai faltar a gola, e aí você vai repetir todo esse processo com a parte do forro, tá? Tá? É, olha, já tá aqui a minha parte do blazer e a minha parte do forro. Olha que gracinha que ficou o forro. Tá vendo? Olha, ó, só a parte aqui da frente, tá vendo? Esse recorte da frente, como eu expliquei pra vocês, que tem que ser no tecido, porque ele vai virar. Então, não pode ser cortado no, no forro. Coloquei aqui uma etiquetinha, tá? Se você for colocar a etiqueta, você já coloca já, pra costura ficar embutida. Então, agora, a gente vai colocar... A, a gola, tá? Então, olha, vamos começar colocando a gola, que é a parte mais chatinha do blazer, mas é fácil, é só chato. Ó, a minha gola, aqui tá o lado direito do meu blazer virado para cima, tá? Aqui tá o meu blazer. Aqui está a minha gola, tá? Aqui a lateral que ficou aberta e a parte de baixo que ficou aberta. Coloca a sua gola aí também, tudo do lado direito... E aí, nós vamos vir aqui, ó, esta parte aqui encaixa aqui. E esta lateral aqui vai encaixar aqui. Esta só... Ai, peraí que não tá filmando. Deixa eu abaixar, ó. E esta lateral vai encaixar aqui. Essa é a parte mais chatinha de colocar, tá? Então, nós vamos começar colocando aqui, então, a nossa gola. Então, você vai colocar, ó, lado direito do blazer pra cima. E a minha gola também já está do lado direito, Vou colocar aqui, ó, desta forma. Pontinha com pontinha. Alfineta. Ó, certinhas pontinhas com pontinha. Tá? Só que agora, eu vou vir aqui com o meu forro já pra colocar. Então, primeiro a gente vai costurar esta parte, tá? Depois a gente costura essa lateral. Então, eu vou vir aqui com o meu forro e vou colocar, olha, o lado direito do forro pra cá, tá vendo? Pra ficar tudo certinho, ó. Pontinha com pontinha e alfineta tudo junto, Eu acho mais fácil costurar tudo junto, mas se você quiser costurar primeiro em uma parte, depois em outra, você pode, tá, pessoal? Eu prefiro já costurar tudo junto, ó. Então, agora, a gente vai pra máquina e vai passar uma costura aqui, olha, unindo tudo isso daqui, tá? Depois, a gente já vem aqui, olha, e já vai fechar também essa lateral. Mas, primeiro, vamos fechar aqui essa parte, tá vendo que virou uma coisa só? Só ir pra máquina e passar uma costura reta aqui, tá? Eu vou passar a costura reta e aí eu volto, então, pra gente fechar a lateral, que é mais chatinha. Só costurei e virei só pra vocês verem, olha, tá vendo como que ficou? Tá? Agora, falta fazer o acabamento daquele lado lá, e eu já fiz, agora esse aqui eu vou fazer com vocês. Então, a gente volta tudo do jeito que estava. Ó. Certo? Nós costuramos, então, até aqui, e deixamos as pontinhas abertas. Pra ficar mais fácil, você vai vir aqui bem aonde você terminou de costurar tudo, e vai dar um piquezinho, pra você conseguir virar isso daqui melhor, Tá? Então, eu dei um piquezinho. Agora, eu abro aqui o meio e vou puxar a parte da minha gola, ó. Ó, tá aqui, eu puxo pra cá e puxo tudo pra cá, assim, olha, pra costurar isso daqui. Ó, se você dá o um piquezinho, é bem mais fácil na hora de costurar. Então, não esquece de dar esse pique, porque senão você vai ficar se matando aí pra virar isso daqui, viu? Ó, então agora, você vai virar a máquina e vai passar uma costura aqui. E aí, você pode até já fechar todo o seu blazer, né? Lembrando que a gente tem que deixar aqui... Eu deixei no forro um pedacinho aberto, eu vou já mostrar pra vocês. Eu não vou fechar ele inteiro, eu vou fechar a manga primeiro e depois a gente continua fechando ele. Vamos por só essa parte da gola. Então, é só ir pra máquina agora e passar uma costurinha a partir do pique aqui onde você deu, até aqui fechando toda essa parte, tá? Só passar uma costura reta, então. Apareceu aqui, tá vendo? Então, eu sei que na hora que eu costurar isso daqui, eu vou ter que costurar assim, ó. Tá vendo? Então, assim, quando você tem dúvida de como o negócio tem que ficar, faz dessa forma que não tem erro. Então, agora, a gente vai pra máquina e a gente vai passar uma costura desta forma, ó. Pregando aqui, tá vendo? Passando uma costura pra ficar embutido. Vai fazer isso com as duas mangas sua. Então, eu vou pra máquina só passar uma costurinha reta aqui, tá? Tá? E aí, eu já volto pra gente dar continuidade, porque agora a gente já vai continuar embutindo o blazer depois de fechar as mangas. Ó, costurei as mangas. E agora, a gente vai deixar tudo aqui do lado do, do avesso, porque a gente vai dar continuidade aqui para terminar de fechar. Então, agora, não tem truque, não tem erro. É só você ir juntando aqui as pontas e vai fechando toda a lateral. Pode fechar o blazer inteiro. Aí, as mangas, elas ficam aqui. Então, você vai jogando ela para um lado, vai jogando ela pro outro Conforme for, você for costurando, até você fechar todo o blazer. E aí, por isso que a gente tem que deixar uma abertura pra gente virar isso daqui depois do lado certo, tá? Que é essa abertura aqui por onde a gente vai virar todo ele e depois a gente fecha na mão. Então, agora a gente vai pra máquina fechar toda a volta do nosso blazer e ele já vai estar finalizado. Virar aqui, olha pessoal, já está finalizado o blazer, aqui não dá pra vocês verem muito bem, mas no começo do vídeo vocês conseguem visualizar melhor como que ele ficou no corpo. O que, que eu fiz? Eu encapei aqui dois botões, esse daqui ficou só de enfeite, você pode colocar até mais um botão aqui se você quiser, olha, acho que eu até vou colocar mais um botão aqui, vai ficar três botõezinhos assim, fica bacana, Tá? E fiz a casinha de botão aqui. Eu já tenho vídeo no canal ensinando a encapar o botão e ensinando a fazer a casinha do botão. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu pulei essa parte, tá? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Bom, meninas, olha só, o blazer já está finalizado. Ele ficou todo acabadinho assim por dentro, tá vendo? Olha, a manga, olha quando dobra... Por isso que eu usei um tecido assim, eu achei que ficou super divertida a estampa. Gostei bastante do resultado. Só vou colocar mais um botão aqui para ficar três botãozinhos assim, um do lado do outro, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo projeto.